Ei, você, é, você mesmo, que está assistindo esse vídeo, sabe me dizer o que está nessa imagem? Se você lembrou logo daquele caldo de cana com pastelzinho, você está no caminho certo. Há alguns anos, uma das grandes preocupações com o consumo de caldo de cana era a transmissão de leptospirose. Mas sabia que tem um grande problema que existia desde aquela época e continua até hoje? Esse grande problema é a contaminação originada dos processos envolvidos na produção do caldo de cana, como armazenamento e principalmente com a manipulação. Isso acontece porque a cana-de-açúcar possui concentração de açúcares, temperatura e pH favoráveis para o crescimento de micro-organismos. E é sobre esse assunto que Natália irá alertar a sua amiga. Oi, amiga! Vamos tomar um caldo de cana? Está muito quente hoje! Ai, amiga, que essa semana eu li um artigo na faculdade e eu fiquei super enjoada com as coisas que eu li. O artigo, ele falava sobre uma análise de caldo de cana onde eles estavam procurando a presença de bolores, leveduras, coliformes fecais e salmonella. A maioria das contaminações se nos processos envolvidos em sua produção. Os equipamentos, como moenda, recipientes de coleta, além da forma errada, como os manipuladores se portam. No artigo eles observam a estrutura física do estabelecimento, para ver se está tudo limpinho e a higiene pessoal dos manipuladores. Ah, essa não! Até os manipuladores! Pois é, amigo, nessa pesquisa que eles fizeram, eles verificaram que a maioria das pessoas que preparavam o caldo não cumpriam as normas de higiene exigidas. Por exemplo, usavam adorno nas mãos, suas unhas não estavam aparadas, ninguém usava touca toa de cabelo nem luvas, todas as pessoas que preparavam o caldo também mexiam no dinheiro. Alguns lugares nem tinha local para eles lavarem as mãos. Segundo esse artigo, são esses comportamentos que explicam o que eles encontraram. Você não sabe, eles identificaram a presença de leveduras, bolores e coliformes fecais em todas as amostras. E os valores encontrados para coliformes fecais foram muito altos. Todas as amostras estavam impróprias para consumo, só não encontraram a presença de salmonela. Bolores e leveduras constituem um grande grupo de micro-organismos. A presença deles nos alimentos pode estar relacionada com condições higiênicas deficientes de equipamentos, estocagem e matéria-prima. O grupo de coliformes fecais é um grupo de bactérias que inclui Escherichia coli, Enterobacter e Klebsiella. Esses são os melhores indicadores relacionados com o nível de higiene dos alimentos. Ah amiga, mas a barraca da dona Stephanie é limpinha. Tem nada disso não, eu sempre tomei caldo de cana lá. Então as duas amigas resolveram tomar o caldo de cana na tenda da senhora Stephanie. Porém, elas não sabiam que estavam prestes a encontrar lá. Amiga, olha esse monte tipo de pulseirão. Essa unha grande e ela não tá usando luva. Ai, que nojo. Eu não quero nem olhar pra esse cabelo todo solto, sem proteção nenhuma. Acho que eu vou me dar. O pior de tudo foi isso que ela fez agora. Pegou no dinheiro da moça e logo depois foi pegar na cama. Ai, vamos embora daqui. Não, amiga, vamos explicar a ela como o manipulador de alimentos deve se comportar. As duas amigas explicaram tudo o que leram no artigo para a senhora Stephanie e elas ouviram com atenção. Não é necessário deixar de beber o caldo de cana, mas sim observar se o local que você irá comer é limpo e se os manipuladores estão seguindo algumas regras básicas corretamente ao fazer o preparo ou servir a comida. Após toda a explicação das duas amigas para a senhora Stephanie, ela mudou todo o comportamento dela e olha agora como ela está. Hey, oh. Now I can scream that we made, it. we made it. Now, everywhere, everywhere I go, they say, Congratulations. Oh. Young nigga, young nigga, graduation. Yeah. I pick up the rock and I ball, baby. Oh. I'm looking for someone to call, baby. Uh. But right now, I got a situation. Uh. Never old, Ben, been, Frank. Cash. Big ring.